Muito bem, mais um vídeo aqui para o canal. Versão Brasileira Herbet Richo Cinevídeo Oxe, Herbert Richo por quê? Oxe, tá errado, Herbete Richo. Ah, tem que ter Herbete Richo, não. Muito bem. E João Dória quer é vacinar aí o seu filho, você que é morador de São Paulo, a qualquer custo. Antes, inscreva-se no canal, clique aí no sininho das notificações. Vamos entender aí o prefeito, aí o prefeito não, o governador João Dória, né? Tá querendo aí vacinar os seus filhos de qualquer maneira, adentrando dentro da escola com um cunho de ditador, né? Um cunho de ditador para vacinar aí, para imunizar aí, vacinar aí o seu filho a qualquer preço, né? Então ele fez a declaração aí, né? Boa, é que vai entrar aí nas escolas, mesmo sem consentimento dos pais, para que ele possa aí é, aplicar aí o seu imunizante que está encalhado, né? Com toda certeza ele já está querendo aí é, ter aplicação também da quarta dose, né? Já que ainda não é recomendado por, pelo Ministério da Saúde, mas ele quer a todo custo aí é, injetar aí o, esse produto que ele tem aí. Com certeza fez muito, né? Pensando que ia vender para todos os estados do Brasil. E ao fim não conseguiu vender para os estados porque o governo federal disponibilizou aí os imunizantes aí para toda aí a população brasileira né devidamente aí as pessoas que estão desejando né tomaram um imunizante vão tem o um imunizante estão aí é, se imunizando as mães pais aí que estão imunizando seus filhos que desejam estão indo há muitos que não desejam são opiniões deles mas é, o governador João Dória com cunho ditatorial está afim aí de pegar aí o seu filho à força então, adentrar na escola, né? ele que tem o monopólio da força, então ele tem a polícia ao seu lado, a qual também é, está pressionando para que ele se imunize. É... E, agora, e agora também ele quer entrar nas escolas aí e imunizar seu filho à força. Então, ele já está passando um pouco mais, né? já passou dos limites, né? ele já está acima dos seus limites, é, é um cara completamente desequilibrado e tá querendo concorrer aí a presidência da república, vocês já imaginaram ter um cara desse como presidente da república, onde que nós vamos parar? Tanto ele como o, o Luiz Inácio Lula da Silva, ladrão de nove dedos, já imaginou? Você já imaginou aí o estado de São Paulo também tendo aí como governador de estado aí o tal do Haddad? Hã? Que maravilha, hein? Já tem aí o seu ditador de plantão, imagine, só vai é, mudar... O nome do ditador. Então é hora de São Paulo também pensar numa renovação política, pensar aí é, em termos novos quadros políticos para poder salvar São Paulo aí desse tipo de atitude, desse governador irresponsável. Caso venha acontecer alguma coisa com as pessoas, quem irá responder por tudo isso? Então tem que ficar no radar que esse governador maluco aí está tentando aí entrar nas escolas da força aí. Claro, ele é o chefe do estado, então ele pode entrar na escola à força, usando aí todos os meios aí, ditamente legais para poder aí, é, aplicar aí o conteúdo no seu filho de qualquer forma. Né? Mas já olhando aí para um outro lado, aí, né? você olhando pelo mundo afora, aí, nós vemos aí que o CEO da Moderna disse que é razoável sugerir que a... A pandemia, né, do vírus aí já está nos estágios finais, né? Ele, eu vou deixar depois o artigo para que você possa é, dar uma lida. É, ele também sugere aí que já é hora aí de, de parar um pouco aí, né, do, com esse medo e continuar com a vida em frente, já que é, o vírus ele vai ficar aí junto conosco aí a de eterno né? E ele classifica que depois que todo mundo já se imunizou, tem um imunizante natural das pessoas, enfim, ela vai se tornar como um, um resfriado, uma gripe é, sazonal, uma gripe comum, né? Diz aí é, o CEO aí da Moderna, né? Que também aí fabricou aí o um imunizante, né? Agora os caras já estão milionários, né? Então agora já podem acabar com a pandemia. É, também aqui o CDC americano, né? Já também está estudando aí é, para ter aí o e a pausa né para as pessoas aí nessas medidas loucas aí principalmente o uso aí do protetor facial né da cozinheira é porque as pessoas já estão saturadas né as pessoas já estão aí é, completamente aí apavoradas ainda com esse com esse medo louco mas eles já estão aí é, sugerindo né para que esse esse esse protocolo né nos Estados Unidos aí seja é, na América inteira Então o CDC está estudando isso aí Provavelmente, aí, acho que acredito que até o final do mês aí, começo de março, aí, com certeza eles vão abolir é, Tudo isso aí é, desse, Dessas medidas loucas né? Nós já vemos que a maioria da Europa Inglaterra, é, nós vemos ali Suécia Muitos países ali europeus é, Já estão abandonando esse tipo de, de proteção Já estão deixando seus cidadãos livres Já acabaram com restrição Viajantes, enfim O mundo e vida que segue. Nós estamos vendo também, eu vi também agora há pouco uma notícia que Singapura também aboliu aí esse negócio aí de quarentena para viajantes, essas coisas aradas, não tá exigindo mais nada, está deixando as coisas é, acontecerem e fluírem aí é, naturalmente, né? E também vemos aqui, né? Esse é um site aqui da OMS, né? Ó, Organização das Nações Unidas, né? Então aí a é da ONU, né? Esse aqui é da ONU, né? na verdade é a ONU News, é o vírus lançou aí é, meio bilhão de pessoas na extrema pobreza. Esse é o retrato da loucura em que a a mídia nos colocou, esse é o retrato da loucura aí que as pessoas passaram, do fique em casa, a economia, a gente vê depois, é, vimos aí muitas empresas que se quebraram, viram muitas pessoas aí que se suicidaram, muitas pessoas aí que estão ainda trancadas dentro de casa, eu vejo aí pessoas ao dentro, sozinha no automóvel, os vidros fechados, usando aí o protetor facial. A loucura já chegou ao extremo. É hora de nós retornarmos aí às nossas atividades normais, para que essas coisas não venham a acontecer. Nós estamos indo já para o terceiro, terceiro ano aí, principalmente com uma boa parte do mundo parada, principalmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil vai ser algo é, é, como que eu posso dizer assim doutrinário, né? Até as eleições eles vão fazer de tudo para que você é, use aí o protetor facial, se imunize aí com, com a sexta dose, é, para que depois você possa ficar teoricamente livre. E o próximo que assumir com certeza vai vir com as restrições muito piores. Então tá aí esse aí é um panorama né do, da nossa notícia de hoje. O, o vírus lançou meio bilhão de pessoas é, na linha da pobreza. O CDC americano aí, é, quer dar uma pausa para as pessoas no uso da funcineira. O CEO da Moderna aí diz que é razoável sugerir que a pandemia já está chegando nos seus estágios finais. Enquanto aqui no Brasil, o nosso governadorzinho, né, o governador de São Paulo, João Dória, quer entrar forças nas escolas imunizar seu filho na marra inscreva-se no canal clique aí no sininho das notificações todos os links das matérias vão estar aí na descrição do vídeo do, do, do vídeo leia para que você possa tirar suas conclusões tem o nosso apoio aí embaixo se você sentir aí vontade de nos ajudar com qualquer valor fique à vontade até mais um forte abraço Хе-хе-хе-хе-хе-хе. <смех> <смех> <смех>